Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho. Vim trazer uma, um recado aqui importante. E eu estou reparando que as pessoas estão é, inseguras, porque tem muita gente que está começando totalmente do zero, que não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada. E nessa insegurança, eu quero falar para vocês que assim, existem vários tipos de curso, obviamente. Existem cursos, como eu já falei, amplos, existem mais focados em estratégias de vendas. Vai depender aí de da... onde você está hoje, né? Assim, tem gente que já tem uma certa noção, tem gente que não tem noção nenhuma. Então, assim, só para vocês ficarem tranquilos, tá? Assim, a gente faz indicação de outros cursos aqui, por quê? Porque vários cursos eu já fiz, e tem cursos que a gente sabe que são pessoas que estão fazendo estão gerando resultado. Por quê? Porque já depoimentos de vários outros alunos, alunos que fazem depoimentos, alunos que mostram resultado, é muito claro, é muito claro que, assim, que é, essa pessoa consegue gerar resultado nos outros, entendeu? Ele é novinho, mas esse menino aqui, ele fez um faturamento de 17.300 tá? Então, se você já é mais velho, está tá se sentindo inseguro e tudo mais, eu vou te explicar por que, que essa galera está fazendo isso. Porque eles estão em casa. Alguns deles optam por ficar em casa estudando. Esse menino é novo. Mas olha só o resultado que ele já gerou: 17 mil. Como é que eu sei aqui? Porque, olha só. Ele mostra que tem um vídeo. Que eu vou deixar aqui um vídeo para vocês. Olha o resultado dele aqui. Dei até um zoom aqui. tá? O resultado dele: é de 17 mil de receita em 30 dias. Isso aqui é extremamente possível. Então, assim, você tem uma página de vendas que eu vou mostrar para vocês aqui. Gente, não é para comprar o negócio, não é para vocês verem, para vocês ficarem tranquilos, tá? É Por que eu estou mostrando isso? Porque tem história de meninos aqui, tá vendo? o menino, tá? tem mulher, tem várias pessoas, ó, um rapaz mais velho aqui, tem outro rapaz aqui, tem uns 20 e poucos anos, tá? tem a galera mais experiente, já que teve, alcançou resultados maiores, que, são, que fazem parte do bônus aqui do curso dele. Você vê que é molecada. Ah, mas isso é mentira, isso é caô, isso é história. Não, não é, gente. Isso aí assim, são pessoas que estão correndo atrás, só que ao invés de, de fazer alguma coisa... É, trabalhar que nem um louco, às vezes, né, com carteira assinada, que, por tem tanto imposto que não é que o patrão pague pouco, o patrão paga pouco porque ele não paga muito imposto, entendeu? Ele paga o dobro do salário. Um é para pro, pro, um é a pessoa, né, para o trabalhador, outra outro é para o governo. Então, assim, o arte digital também, também se paga imposto, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Só que proporcionalmente é muito menor, e você não tem custo físico, você não tem tanto risco, você não tem aluguel, você não tem muita... Muito, você não tem. Então, eu vou deixar aqui o um link aqui embaixo, só pra você dar uma olhada na história desse menino, Tá? está no YouTube, mas eu vou deixar o link por aqui que é mais fácil, que é você dar uma olhada nos dados, tá? Como é que eu sei que funciona? Porque funcionou para mim. Ah, mas foi o curso dele que funcionou? Não, eu fiz outros cursos, já indiquei também. Eu sempre deixo minha jornada aqui embaixo, o que eu fiz? Eu fiz um curso que era mais completo, que era bem mais caro que esse aqui. Eu fiz um curso de 500 reais, já fiz curso de 2 mil reais, já fiz outros cursos mais caros que isso, tá? E eu tenho certeza absoluta que assim, quando você investe em educação, quando você investe em conhecimento, o resultado vem. Não vem imediatamente, que você tem o tempo de absorver, tá? Natural. Você vai absorver, vai entender, vai aplicar, e aplicando, vai passar o tempo ali necessário, né? Que todo, é uma semente que você planta e você tem o tempo necessário para frutificar. Ou seja, você planta uma, uma laranjeira, você sabe que daqui a. Não, não na hora que você vai espalhar a Daqui a, sei lá, 5, não sei, 5 anos vai ter uma laranjeira. Você é uma pessoa que acredita, que tem fé aí e sabe que você é capaz? Cara, cai dentro, tá? É, é, eu acho besteira hoje em dia é, o que você mais escuta aí no né, jornal, lendo na internet é que a taxa de desemprego está de então assim se está faltando emprego, é, procurar emprego não é a solução, cara assim, é, vai procurar outras alternativas tá? eu há muito tempo atrás eu tinha preconceito de, de botar na internet assim como ganhar dinheiro na internet, por quê? porque achava que era tudo golpe, eu passei por isso e quando eu conheci esse mercado, eu era um cara desconfiado eu falei, pô cara, isso aí não funciona, isso aí é golpe tá? isso aí é todo mundo mentira quando eu entrei nesse mercado, comecei a estudar, comecei a ter resultado, aí sim. Então, ah, mas se você teve resultado, então mostra. Estou acessando aqui porque precisou relogar. É até melhor para vocês verem, tá? Então deixa eu só dar uma refresh aqui, demora um pouquinho. Então aqui tem os resultados aqui dos anterior anteriores, desse mês, tá? Olha só, gente. Hoje eu vendi R$122,00, tá? São 750 da tarde, tá? Se você quiser uma conta simples aqui, ó. 122 reais vezes 30 dias, se fosse isso, R$ 3.660, tá? No barato, mas assim, ontem fiz 120 por acaso, mas tem dia que eu já. Ó, tem dia aqui, ó, só para você ver, que eu fiz 849, 1.062, no domingo, ontem, domingo, tá, gente? Tava em casa, foi a ontem? Domingo, 120 reais, dia 28 de junho, dia é 29. No sábado eu fiz 402, tá? E teve uns picos aqui, natural, normal, acontece, né? É, esse mês eu fiz 7.253. E o saldo total acumulado nós 9.881. Aqui no Hotmart aqui eu botei um prazo de 45 dias, tá? Em 45 dias tem 7.620 em vendas que eu fiz. Tem um venda em dólar também, pouquinha coisa. Foi venda em dólar. E nos últimos 7 dias, que é finalzinho de mês, 555. Pouquinho, mas ok, gente. Vou deixar aqui o link do, desse rapaz aqui, que é o, o Bonfim, o Gabriel Bonfim, E acessa lá a página dele, dá uma olhada. Tem um depoimento da galera também. vale então, a pena sempre você dar uma olhada, tá? esse mercado é um mercado novo, acredita que esse mercado ele pode transformar a vida de verdade, tá? às vezes você fica aí, ó para você ganhar um salário de 5 mil, você sabe disso, tá? É, para você ganhar um salário de 5 mil um salário de 10 mil, você tem que cara, tem, tem que ter pós-graduação, MBA tem que ter um monte de coisa, assim, tem que falar inglês, falar alemão falar um monte de coisa, e aqui não, cara aqui você vê que tem menos de... cara esse, esse rapaz aqui, provavelmente ele tem menos de 22 anos deve ter aí, não sei, posso estar errado mas tá fazendo 17 mil eu estou trabalhando para poder alcançar valores cada vez melhores, entendeu? Ah, por que é isso? É ganância? Não, porque assim, se é possível você alcançar esse mercado, por que não alcançar? Entendeu? Tem que pensar grande. Essa coisa de você achar que você merece o salário que, que, que querem te pagar lá, salário mínimo, mil, mil nem sei quanto é que tá mil e poucos reais, para você trabalhar o mês inteiro, entendeu? Coisa que às vezes você tira na internet aí um dia. É, então assim, é, não te merecendo, tá? Eu, eu reconheço que pô, o trabalhador aí, carteira assinada, o cara rala, o cara rala para cacete, mas assim, existem outras alternativas. Para você que está desempregado, cara, não fica com medo, tá? Tem muita alternativa. Eu sempre deixo aqui na descrição a minha jornada, quais foram os cursos que eu fiz, tá? Porque isso, de repente, pode te ajudar. Por quê? Porque se foi bom para mim, provavelmente vai ser bom para você também, tá? É um processo que você segue e seguindo esse processo, você naturalmente você vai alcançar aí, é, a forma certa de fazer e alcançar os seus resultados. Não tenha medo de tentar algo novo, tá? Se as formas antigas estão dando errado... É porque, assim, você está continuando a fazer a mesma coisa e vai continuar dando errado. Você vai, você vai ter resultados diferentes se você fizer alguma coisa diferente. Tá bom? É isso aí, gente. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.